E aí pessoal, Alexandre Silvio por aqui, mais uma vez com uma dica muito importante. É, principalmente para você que, que é possuidor do veículo Honda, Honda New Civic, é, 2007 em diante, para ser mais específico. Se aplica também aos Hondas 2006 para trás, certo? 2002, me parece que começou, né? Que é, possui esse, esse, essa fabricante. Das bombas do Honda Showa, fabricante Showa japonês, é, também apresenta aí esses veículos também em 2012 em diante, alguns problemas nesse sentido. Mas é bem menos do que o New Civic 2007 em diante, certo? Que é o que? O problema clássico, comum, conhecido por todos, que é o problema de vazamento da bomba. Vazamento esse que resulta na dureza, que sai um barulho, certo? e na perca total da assistência da direção da bomba. Fica duro, muito pesado, insuportável, não tem como é, conduzir um veículo nessas condições. E a gente está trazendo hoje aqui, certo, o um serviço que é, é, não é exclusividade nossa, porque outras empresas aí, principalmente a Amp, lá do, do a Amp do Brasil, né, em Pernambuco, que iniciou com esse trabalho aí Mas me parece que eles não estão vendendo mais No mercado livre o kit conversão Não sei por qual razão certo? Se caso você ainda tenha algum interesse pela AMP É você procurar Imp, né? Pela Imp É você procurar ali em Pernambuco Pela fábrica deles Talvez você consiga alguma coisa Mas a gente tem aqui com disponibilidade, tá? Inclusive a pronta entrega do serviço instalado aqui em nossa oficina E hoje a gente vai trazer também aqui Logo no finalzinho do vídeo Uma promoção incrível e muito especial Mas antes quero te falar de algumas curiosidades Dessa bomba, tá? A começar aqui Pela bomba que é oferecida no mercado paralelo A gente conhece também como mercado livre Existem aí outras autopeças também vendendo Essas bombas, tá? Que são paralelas Eu não posso dizer aqui a marca da bomba a fabricante dessa daqui especial Porque eu corro risco Certo? Então existe aí Mercado paralelo Mercado livre e outras autopeças Vendem dessa bomba um preço até muito acessível é, A partir aí de 550 reais Eu já vi sendo oferecida Essas bombas aí Certo? E no, principalmente no mercado livre Aí a marca Vai lá do fornecedor e do dono da loja ali, da Autopeça. É, são várias. O mercado chinês fabrica-se assim, muito dessas bombas. Há algumas empresas aqui, nacional, no Brasil. Correto? Eu não posso dizer aqui o nome, né? Por cuidados nossos. Mas existe aí a esses preços partindo aí de 550, 500 reais. Mas são bombas mal constituídas. São bombas que têm a sua fabricação de uma forma assim muito... É faltosa, vamos dizer assim, é a palavra que eu encontro, falta mesmo, literalmente, é, digamos assim, é, na constituição interna da bomba, os dutos de passagem de óleo, fazendo com que essa bomba, além de durar muito menos, muito menos, que a opção que a gente vai dar aqui, elas também é, já sai com barulho. 99% dessas bombas paralela, você instala e já começa um zumbido Ensurdecedor Um chorinho Que atrapalha a vida de qualquer um condutor de Honda Honda não pode ter barulho Principalmente direção E aí o seu vendedor Que te vendeu essa bomba vai culpar quem? Você que colocou o óleo errado Vai dizer que você não colocou o óleo é, PSF original da Honda Que é um óleo semissintético Eles vão dizer que essa bomba foi mal instalada, não foi limpada o sistema adequadamente, vai sempre recair sobre você a razão da bomba ter esse problema que eu citei. Eu vou te mostrar aqui, olha. Aqui está uma carcaça que eu a gente tem aqui como demonstração, certo? E aqui você observa que a propriedade da constituição dela interna é lisa, tá? Tá? Em alguns momentos aqui falta passagem de óleo Eu vou te mostrar aqui agora a tampa de uma carcaça de uma bomba original tá? Aqui é uma bomba original que a gente desmontou, a bomba que a gente já trocou A carcaça dela e aqui está a tampa Repare bem aqui a diferença A gente já fez um vídeo falando a respeito né? Mas eu quero te trazer aqui por conta dessa é, oferta que a gente vai fazer aqui hoje Olha só Faltando literalmente passagens, passagens aqui de, do fluxo do óleo, aonde forma a pressão, tá? Olha aqui, observo, ó, olha, aqui tem e aqui não tem, aqui tem e aqui não tem, aqui tem e aqui não tem. Isso aqui é de extrema importância na produção, na formação da pressão interna, internamente na carcaça da bomba original Honda, certo? E as paralelas, as paralelas, ela não consegue oferecer esse tipo de produto, tá? E por essa razão, é que essas bombas são é, baratinhas, tá ok? Essas bombas são muito baratas e com isso, elas falham falham muito. Tá? Deixam de entregar aquilo que você precisa aí no seu carro. Tá joia? E, e no mais ainda, há é, é o desgaste prematuro dessas bombas. Essas bombas, elas sofrem um desgaste aqui no seu, corpo, no seu conjunto de válvula, tá? Que eu vou te mostrar aqui. A válvula, olha só. Esse conjunto aqui, ele se desgasta ali dentro, fazendo com que essa pecinha que trave no fundo do seu alojamento... Porque isso aqui movimenta, tá? Fazendo com que essa bomba, ela tenha um curto tempo de utilidade. Essas bombas duram aí no máximo um ano e meio. Essas bombas para ela. É no máximo um ano e meio. Observe aqui, que aqui já está a válvulazinha, ó, e essa daqui já está emperrada. Eu não consigo tirar ela. Ela não sai facilmente, tá? Ó, nem fazendo força aqui, essa original que eu te mostrei tá? Ela tá saindo. Não foi aqui que começou o problema. O problema dessa aqui foi dado em outros outras peças. Tempo de uso mesmo, original. Porém a, a paralela, ela quando dá problema ela também apresenta esse mesmo tipo de travamento aqui da válvula. Tá joia? Mas é isso aí. Aqui está outras bombas que a gente retirou de outros veículos da Honda. Essa daqui veio só com vazamento. Me parece que ela ainda está funcionando. Essa daqui tem só barulho E vazamento Vaza aqui pela tampa né Se a gente trocar a vedação Trocar o rolamento Trocar o rolamento Eu acredito que ela fique boa para poder rodar aí Uns bons mais 50 mil quilômetros pelo menos Mas o negócio nosso aqui É te apresentar Essa bombinha aqui Tá Essa bombinha aqui especial, bomba nova Tá jóia é uma bomba que equipa os veículos da Volkswagen, como Polo, Space Fox, Fox, CrossFox, é, Gol, é, Voyage, novo Voyage, G5 G6 em diante. Tá? É a bomba KYB. Repare aqui no detalhe cravado aqui, 100 bar. Esse 100 aqui significa que ela é 100 bar, ou seja, a mesma capacidade de pressão, que as bombas originais da Honda Ok? KYB é uma marca acima da média Uma marca já É... é digamos assim Marcada positivamente no mercado nacional Certo? E com fábrica É uma, uma fábrica japonesa KYB ou Kayaba Mas é, com já com produção e fabricação nacional Aqui no Brasil Dessas peças e componentes de suspensão também É uma marca muito boa aí que está no mercado Ela em conjunto com esse suporte Que a gente fornece Com a polia Aqui está a polia original Da Volks tá? Que equipa aí esses mesmos veículos G5 e G6 Bomba original, Germana. Mas aqui está também a polia Original Da Honda, certo? Essa polia aqui, eu estou apenas demonstrando né? Que a gente retirou De um veículo que a gente fez essa conversão Com essa bomba Dando, possibilitando a solução completa e total, com segurança, total segurança, dessa direção, ok? Então, essa direção, ela vai se adequar perfeitamente, né? É uma, é uma adaptação, sim, porém, uma adaptação segura. É uma adaptação onde a gente observa até mesmo a têmpera dos parafusos, que deve ser de têmpera especial, a gente coloca um suporte de espessura aí de 10 mm É um laço, tá? Aqui está pintado, mas é um laço resistente. Que suporta e condiciona muito bem essa, essa bomba, ok? E também a gente pode trazer ou a polia que vai que equipa aí os veículos da Vox. Ou até mesmo instalando aqui a polia original, certo? Que é de 7 pk que vai aqui nessas bombas originais. Então o um detalhe é esse, você vai deixar de comprar esse kit que hoje está saindo na oferta. Vai ser exato R$ tá? Mais exato. R$ 1.299,00, você vai deixar de adquirir esse item para adquirir uma bomba paralela? Que pode te trazer algum problema, durar pouco e o custo dela está saindo por em torno de instalado R$ $1. R$ 1.100,00? Uma bomba que já pode sair com barulho? 99% dela já sai com barulho. Você vai deixar de adquirir esse item para poder tentar adquirir uma original? A original hoje em nossas concessionárias, no Brasil, tá saindo não sai por menos de R$ mil essa bomba. Por menos de R$ mil só a bomba. Fora o óleo que você vai ter que colocar, o óleo PSF, em torno de R$ reais o litro, certo? E sim você vai ter o seu sistema ainda original mantê o original originalmente né ali funcionando certo com sua assistência perfeita e mais um tanto de vida que, que essa outra que você tirou vai proporcionar mas o preço é inacessível né a partir de mil reais mas eu já vi aí algumas concessionárias oferecer até por 3.750 R$4.750,00 essa bomba original E aqui a gente oferece todo esse kit Por R$ 1.299 Com instalação grátis tá O kit ele custa R$ 1.299 A gente envia grátis Para qualquer, qualquer cidade do Sudeste Da região Sudeste aqui Onde a gente está né No estado do Rio de Janeiro Cidade de Volta Redonda A gente envia para as outras cidades aqui Dentro dessa região Gratuitamente Você não vai pagar frete por isso R$ 1.299,00 ou se você quiser ainda e for, tiver perto, quiser dar um passeio com volta redonda e vir instalar essa bomba, a gente instala por esse mesmo valor e sai na faixa tá, o seu sistema o restante vai se manter a mesma originalidade da mangueira, porque ela vem inclusive com adaptador para mangueira de pressão, tá a gente troca a mangueira de alimentação correto a correia também já está incluída nesse, nesse pacote. A troca da correia, a correia com a numeração original, ok? Na descrição aqui eu vou te informar qual é a numeração correta dessa, dessa correia. Então você verifica aí. E querendo saber mais também, tem aí o nosso link, os nossos dados, nosso e-mail. Ok? E tudo isso com a total garantia. A gente, o normal aqui.. Que vem de fábrica é de oferecemos três meses de garantia. É por lei. A gente deixa o cliente ciente de que é um produto que por lei tem essa garantia. Mas se você trouxer para a gente e vir instalar conosco, a gente te dá por meio deste post, tá? Que você provavelmente vai ver no Facebook ou no Instagram, ou por meio desse vídeo, eu vou te dar mais três meses de garantia estendida. Joia, eu vou te dar por esse post que está aqui e por esse vídeo. O link na descrição: mais três meses, seis meses de garantia. Se você vier instalar com a gente esse kit, ok? Por R$ 1.299. Reais. Você pode dividir também no cartão com a gente aqui, até em três vezes. Tá, pode ser dividido em mais? Pode ser dividido em mais, sim, com certeza, até em 12 vezes. Porém, a partir de três vezes, você vai é, receber apenas a inclusão de 5.5 de juros ao mês. Ok? Firme e forte? Então é essa daí a nossa oferta de hoje, tá? E fica atento, tica aí o sininho, tá? É, se inscreve no canal, você que está vendo, porque em breve estaremos com mais ofertas, com mais promoções para você, seguidor do canal inscrito, ou você que apenas está aqui procurando uma solução para o seu carro, tá joia? A gente tem muito mais a fazer, a gente oferece muito mais, a gente trabalha dentro de todos os sistemas em direção hidráulica, tá? A gente oferece alguns serviços em direção elétrica hidráulica, elétrica a gente tira bastante defeitos ainda, mas a nossa especialidade aqui, principal e primordial é direção hidráulica, Ok? Direção hidráulica ADK, porque o que importa é a segurança. Tá joia? Forte abraço.